Estado de alerta, peixes. E vamos complementar com esse outro tarô. esteja alerta no aqui e no agora, de modo que você absorva os acontecimentos do momento com o aproveitamento máximo, através da sensitividade que o equilíbrio emocional te traz. E você não veja essa situação como impedimento da visão limitada do momento, e sim como algo que veio para te impulsionar, te ensinar e te trazer alguma informação mais profunda, além daquilo que você está vendo, te dando aí o início de muita clareza, caminhos abertos, caminhos iluminados, Alegria, renovação e sucesso que transpareça para fora e as pessoas vejam a sua mudança e o quanto deu certo manter o foco naquilo que você queria apesar do cenário. E vamos trazer também uma mensagem do oráculo. Banquete, diminua o ritmo e celebre a si mesma, que tem tudo a ver com a carta estado de alerta. Nessa agitação, você pode estar se esquecendo de olhar para as pequenas conquistas, pequenas mudanças e alegria sutis. Esteja alerta. Olhe para tudo que você já tem com gratidão, para elevar a sua frequência e atrair mais, de modo que o que está ruim não tenha uma atenção maior sua, tá bom? Gratidão.